Eu queria aproveitar essa fala de hoje também para lamentar muito que o governador do Distrito Federal tenha vetado o nosso projeto de auxílio emergencial. O projeto que apresentamos aqui, eu, a deputada Arlete Sampaio e o deputado Chico Vigilante, porque nós temos muito compromisso com a política de assistência social e com esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. O governo federal cortou pela raiz praticamente o auxílio emergencial, porque o valor que está sendo hoje dado como auxílio emergencial a gente sabe que é totalmente, completamente insuficiente, além do aumento da burocracia para as pessoas alcançarem o auxílio emergencial, que é muito pequeno. E a gente vê municípios e unidades da federação que têm muito menos recursos que nós e que têm conseguido implantar um auxílio emergencial próprio. Eu cito aqui a administração do PSOL em Belém, que é o Bora Belém, que eles estão pagando 300 reais de auxílio emergencial municipal. Foi a capital do Pará, mas é um município que não é rico. Nós temos fundo constitucional, nós temos muitos investimentos aqui, um orçamento robusto e a gente precisa ajudar das pessoas que mais precisam nesse momento. O governador do Distrito Federal prometeu um governo para os pobres, mas é um governo para os milionários. É um governo para os milionários que a gente tem aqui preocupado em privatizações e nas negociatas das privatizações, mas não tá preocupado em garantir o um mínimo para as pessoas. Lamento que o governador tenha vetado e lamento ainda mais porque nós não queríamos a autoria do auxílio emergencial. Lamento ainda mais que nós não tenhamos um outro PL do governo garantindo o auxílio emergencial para as pessoas do Distrito Federal que estão em condição de muita pobreza. Tem gente morando em situação de rua porque perdeu seu emprego. Tem famílias inteiras em condição de extrema vulnerabilidade nesse momento. Então é preciso e é urgente um auxílio emergencial.